Chama ao palco Helena Pereira, Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para entregarem os prémios e João Gomes, que já se encontra no palco da FCT-FCCN, para apresentar os vencedores. Muito boa tarde. O prémio Arquivo.pt tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. O terceiro classificado é o trabalho intitulado Primeiras páginas de jornais online portugueses, da autoria de Susana Pereira, Ana Sabino, Ana Boa Vida e Penousal Machado. Esta equipa recebeu também o prémio da Menção Rosa do Público, que é o media partner deste prémio. O Manuel Carvalho, diretor do Público, não não pode estar porque esteve teve agora um um contacto de, de, de risco e foi não se sentia à vontade para, para vir, que teve ontem um contacto de risco. E, e portanto o trabalho de, de, este trabalho de, que, que, que veio desta equipa de Coimbra, teve também a menção à Rosa do Público. Muitos parabéns. O segundo classificado é o trabalho intitulado Politiquices, da autoria de David Soares Batista. O David trabalha em português, mas trabalha em Berlim e com, vinha a este evento, mas com a mudança desta semana das normas da Alemanha não pôde vir, mas está muito bem representado por uma pessoa que também deu ideias e contribuições para o trabalho, que é o seu amigo Nuno Feliciano. E o grande vencedor, primeiro classificado, é o trabalho intitulado Major Miners, da autoria de Paulo Martins e Leandro Costa. Vem de Braga, da Universidade do Minho. E o trabalho é uma ontologia de recortes de imprensa de jornais portugueses com referência a minorias. Obrigado ao público, obrigado a todos e o prémio Arquivo.pt 2022 volta em janeiro. Até lá, muito obrigado.